Apresentando eu, papai Jujuba Nanica, no canal Jujuba Nanica, mas não tem lá na aí dentro é negócio onde ela come, sim. Uh, vamos, cadê a vaquinha nela? Nossa, ela cresceu tanto. A Jujubinha, a Jujubinha. Hum. Uh, vem cá! Isso mesmo! Senhorita Jujubinha! Senhorita Jujubinha, que. Essa aqui tem que colocar lá na. Ela já já tá quase dando leite! É? Sim! Que foi? Que foi, maninho? Tô pulando a ah. veia! Ok. Eu acho que vou dar um pass. ai ah, eu acho que eu vou atrás do Maninho, ele tá muito quieto. Maninho! Vem, o que eu aqui? Vem, O que? Queira... A, a. A borracha da. da... Hum? Ai, maninho, eu me molhei inteira. É. Ah. Hã? Me explica. É a seiva da borracha sai da árvore. É o se balde. Que, que é seiva de borracha? Hein? É, como se fosse a borracha. A borracha de apagar? Não, é é a borracha a borracha. Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Boninho. Oi. O batalho de batalho. Ah, Cadê? Mas a minha já dorme em uma. Cadê? Naquele negócio do chão. O balde. Dá pra comprar o balde? Ótimo para coordenar vaca. Sim, vamos comprar. Vamos comprar três. Já só tô rica. Até parece. vamos maninho vamos. tchau jeb vamos procurar já sei vamos vem vem vamos pra minha casa e pra nossa fazenda vem aqui atrás maninho aqui maninho aqui ah. vem vamos lá pra minha fazenda Aí a gente pode até pegar meu carro E a gente já vai lá por cima daquelas fazendas Que quando, a, é, quando eu tava passeando Aqui Eu me lembro de ter encontrado Umas colmeias Lá pela parte de cima Oi, Jujubinha Já, já eu volto, tá bom? Dirigir Vamos, maninho! Já desenganchei o negócio. Agora a gente pode ir com calma. Eita! <risos> Ai, é isso aqui. Fica cortado de qualquer jeito, eu acho. Aí, ó. Vai ficar pela parte de fora. Ninguém rouba nessa cidade. Até porque se roubasse a delegacia, né, maninho? Tá, vamos pela parte de cima. Vamos. Ah, uh, tá preso o carro, maninho. Aê, foi. É Vamos nessas árvores daqui. Procura colmeias. Aqui não é uma. Eu jurava que eu tinha visto alguma coisa preta. Vamos ver. Não, maninho, não tem nada. Vem maninho. Hum. É numa árvores pequenas, ele disse. Na verdade, Maninho, eu não consigo parar de pular. pai ah, cortando. eu não consigo parar de pular. Eu não consigo parar de pular. Pronto. Vamos.. Oxi. Maninho, <risos> tem que procurar essas árvores assim, ó. Aonde? É uma casa, Maninho. Ah, Maninho, ele fica em cima da árvore. Vem! <risos> Vem, Maninho. Eu vou te abandonar e. Olha em todos os lados. Aê, aí, aí. Volta, volta, volta. Ah. Aí, aí, ai, tá Aonde? Aqui! Nossa, verdade. Obrigada, maninho. Tenta pegar aí. Eu, se eu não me engano, tem que fazer isso aqui. Sai de perto! Não, Maninho! Não, não pode chegar perto das abelhas. Um, dois, três e vai! Uh. Capture a comeia fumaçando. Tente continuar em um movimento. Isso torna mais difícil para as abelhas ficarem em você. Não, não, não, não, não. Vai que eu vou chamar Ai? Calma. Calma maninho, calma, calma maninho, maninho sai daqui, maninho sai de perto, eu cuido disso. Vocês não sabem, eu sou uma exterminadora de abelhas, maninho sai daí, maninho espere no quarto e espere e olhe o show. Olhe. Vamos lá! Ah! Já fui picado uma vez! Continuindo. Vai, Vai, vai, já não, vai, vai, vai, vai! O fumaça é de me... quando você está em movimento! Não! Vai, tem que encher! Vai, vai, vai, já não, vai! Um ah! vai, um vai um pouquinho! Vai, vai, vai! Só enchendo mais um pouquinho, Maninho. Vai, vai, vai. Agora vai. Aí. Foi? Foi. E agora? Ótimo, agora, agora. Aguarde. Você já Relaxa. Conseguiu? Consegui, Maninho. Agora vamos para as Sim, eu só vou guardar o fumaçador. E. Eu consigo levar, eu vou botar aqui no carro. Como é, né? Será que ela fica? Fico. Cinco minutos. Vou segurar, vai. Maninho, senta no carro, né? Vamos, rápido. A gente tem que falar com o cara da colmeia? Sim, né? Não, é só colocar a colmeia. Né? Não, não, a gente tem que falar com o cara da colmeia. Maninha, eu tô indo pela, pela grama, tá? Se você não se importar. Ah, não. Tem que ir na nossa colmeia mesmo. <risos> Vamos deixar o carro aqui mesmo. Pegar a colmeia. E botar aqui. Ai, maninha. Sou a pessoa mais feliz desse mundo. Yeah. Coloque. mais... Deixa o apicultor saber de ser sucesso. Ah, a gente tem que falar com aquele carinha lá. Maninho, por que enquanto. Maninho, agora que eu percebi. Oi. A mina é atrás da nossa fazenda. É. Maninho, você vai procurando alguns minérios, se quiser, lá na mina. Perto das luzes, claro. E eu vou falar lá com aquele carinha das abelhas. Não, não, não, não. Eu tô muito feliz. oh, oh, oh, oh. Mani, a é aqui, eu sei. Eu, não... eu ia pegar o carro para guardar. A mina é atrás da nossa fazenda. Exato. Ok. Eu tô aqui. Você. Você resolveu a... A... a É assim, ó. Você não so... esque... Lembra da voz? É você. Ah, é. Você resolveu a colmeia, amigo? Eu fiz, de fato. Ótimo. Fico feliz em ouvir isso. Diga, eu tenho essa máscara extra de agricultor aqui. Acho que vai te ajudar um pouco com sua família. Uau. Sério? Muito obrigada. Seja bem-vindo. <risos> Finalmente. Eu vou tá Oi? E aí? Aham. Uhum. E ele vai me dar uma dessas máscaras que pode me ajudar. Aqui, ó, mãe. Vai tem que entrar na casinha dele, não? Calma, pra quê? Pra pegar mais? Olha, coisa? maninho. Não, ele que acabou de me dar. Ah, ele te deu já? Olha! <risos> ah, agora dá pra você pegar o comédia sem ser picada. Sim, maninha Então eu vou lá pra mina, tá? Tá bom, mas vê se volta cedo. Oh, eu deixei uma semente lá no, tom, no chão. Você planta. planta é de flor. Vida. Se for de flor, eu quero é. certeza. É de flor. Você pegar. É. Colocar pra lá. Ok. E eu vou ter que só pegar. Sim. Ai, eu não consigo passar por aqui. Ah, aqui. Não vou botar mais flor. Ok, maninho. Ok, é hora de me encaixar portão e vender essas batatas. Tá literalmente tudo dando certo. Tá bom, maninho. Vou botar algumas batatas já pra empacotar. Essa pacote aqui de... Eu não sei se vai precisar de pedra. Pedra dá muito pouco. Vamos deixar aqui pro correio. Será que tem alguma coisa? Nossa! Ninguém deixou nada pra mim. Nem ao menos o papai. Estou um pouco chateada. Ai, ai, eu já comprei aquele balde e eu acho que eu vou, quando chegar, ver se eu consigo já tirar o leite de minha linda vaquinha, Jujubinha. Ai, eu amei esse nome. Combina comigo, por causa do meu canal Jujubananica. Bem legal, gostei. Uh, eu acho que eu não precisava ter botado na parte de trás, que eu acho que ia mais rápido. Mas... Tirando isso, está tudo bem. Acho que eu vou só pegar aquela caixa ali de fora, só para pegar uns, umas gorjetinhas. Vai que é né, para comprar aquelas sementinhas bem baratinhas. Acho que serve. Não, vou reclamar. Vamos levar. Vamos. Eu não posso andar muito de reggae, senão isso aí trava. Ok. Um, alô, vovô? Vovô não, papai <risos> Tá tudo bem sim Com a minha fazenda Com a nossa fazenda Ah sim, calma aí vovô, que eu quase prendi aqui Mas Tá bom, vovô uh, Eu consegui sim Vovô, eu tô timo de vovô Mas é papai, desculpa papai mas então, papai, é, eu já consegui as colmeias, sim, e ainda consegui uma vaquinha, e vou conseguir uma galinha. Bom, é, ok. É, até? Eu vejo você até na próxima viagem. Uh, finalmente! Ok, vamos Temos aqui Entregar Ok, vamos lá Deixa eu arrumar aqui Que eu acho que tá errado Tocas de envio Calma okay, Eu vou botar um aqui na frente Que eu acho que tá muito pesado aqui atrás Pronto, eu lembro que a data de envio era pra lá. Tá, tá, tá, quase bati. Que bom que não causou um acidente. Ai, tô tão feliz. Eu tenho as minhas abelhinhas. E eu tenho uma vaquinha Muito obrigada Tá vendo? Eu levei em menos de dois minutos Eu cheguei cedo Bom, isso não importa Pegar as caixas E botar aqui Calma Pegar a caixa Ai, ai, esse pacote de batata eu ia esquecer de tricão. Ei, minha vaquinha, quer atenção? Quer é, vaquinha? Ei, vem cá, Jujuba. Jujubinha! Via! Jujubinha. Cadê aquele balde? Jujubinha! Jujubinha, olha, eu consegui leitinho, leitinho. Consegui leitinho, leitinho. Vem cá, você quer carinho? Vem cá, amor. vem cá, eu vou dar carinho. Vem cá. Eba, tô montada! Tá bom, vaquinha. Vem cá. É, vamos comer? Nossa, verdade! Vem cá, vaquinha. Pode andar livre por aí, porque eu preciso cuidar das minhas abelhas. Vou botar o capacete. Ai meu Deus, tem que ter tanta coisa para arrumar. Como que estão? Ah, é. E aí, vocês têm que ir pegar o pólen das plantas, né? Tá, né? Eu vou regar as plantas para ver se, se elas querem. E se eu tirar minha máscara? Será que elas me picam? Nossa, elas me picaram na mesma hora. Grossas. Vamos entregar essas batatas logo. Estou enrolando para não fazer. Precisamos ir lá pras docas e entregar e sair Pô, sempre caso para Chega, bababagamagomos. Hum, vou ligar pro meu irmão. Pim, pim, pim, pim. Alô? Maninho? Oi? Eu preciso falar rápido, porque senão vou ter que carregar minha internet. Mas bom, onde você está? Tô indo aí. Aí? Onde? Maninho. Eu vou, eu vou levar as pedras de, que eu, achei. eu peguei. Eu queria de Pegar zinco. um tabinhão, né? Entendi. Ai, moço! Olha por onde anda. Você tá na contramão. Eu, hein? Maninho, desculpa. Eu... Meio que os esbarrei num cara, quase no caminhão que ele não olha. Ele tava na. Tá, maninho, eu vou desligar. Bam! Ai, ai, tá complicado. Mas eu peguei minhas abelhas. Eu peguei minhas abelhas. Yes, yes, yes! Yeah!